Olá galera, tudo bem? Aqui é o Misael BM falando. Tô gravando esse vídeo aqui rápido só para mostrar para vocês aqui os resultados do dia 1 do 4 até o dia 7 do 6, tá? São 27 vendas, são resultados fantásticos aqui com duas parcerias super bacanas, OK? Então temos aqui o Geração Milionária, tá? Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você ter acesso, OK? Geração Milionária, olha o Quanto de benefício você vai deixar o seu nome, e-mail, clicar em quero saber, vai ser redirecionado para a página completa das informações, tá? Por apenas você não gastar nem o valor de uma pizza, ok? Muito top e também a o, o vida de Instagram também. Link abaixo na descrição, deixe seu nome e e-mail e e você vai ser direcionado para o, a introdução de um mini curso já gratuito e depois no final um convite para você, se você quiser fechar parceria com o vida de Instagram, tá? No mínimo aí, 1.520 por mês, garantido! garantido, tá, eles vão te explicar como que é esse garantido aqui, tá bom então, geração milionária você não vai gastar nem o valor de uma pizza tá, que aí você vai R$29,90 você não gasta nem numa pizza hoje, uma pizza aí vai, vai mais que isso, tá bom e aí você também, então vai ter, começar a ter resultados com foco, com dedicação e hoje é dia de saque, eu vou hoje é dia 7 do de junho do, de 2021 às 10:35 da manhã, tá? Vou clicar aqui em transferir, né? Já acumulou os meus os meus valores para ser sacados, vou clicar aqui e vou e vou colocar esse valor total aqui, né? Que é o valor total que eu quero sacar. E vou, então, transferir. Tá bom? Transferir. Você solicitou uma transferência no valor de 628. Tá? O que vai estar tá chegando para mim, é fora a taxa de, de transferência, 619,03. Continuar. Ok? Continuar. E aí, eu aguardo. Pronto. Sucesso, transferência enviado para processamento com êxito. Tá? Vai estar tá chegando esse valor para mim amanhã dia 8, mais ou menos no meio da tarde, ok? Você também pode ter, fica aqui ah, essa super, super sugestão, dica, é fantástica aqui de 2021, de parceria Geração Milionária tá e parceria Vida de Instagram. Veja na descrição do vídeo como você pode ter acesso e dar início também é, ao seu negócio lucrativo aqui na internet com duas parcerias aí bacanas para você estar tá lucrando dessa forma e até mais. Tá bom? Então fica aqui o meu, o meu abraço para você aí e a dica, a sugestão, veja o link na descrição do vídeo, acesse imediatamente. Até mais!